me chamo Carol, tenho 19 anos, e o que eu vou relatar hoje, aconteceu comigo em 2014. Bom, eu moro no bairro Fabril, Cubatão, São Paulo. Estava me arrumando para ir na festa de aniversário da irmã do meu namorado, pois a festa estava sendo marcada desde o mês passado era muito importante a nossa presença, pois, era, pois nós éramos um dos fundadores da festa. E não poderíamos faltar de jeito nenhum. Assim fomos. Nos arrumamos, colocamos um ótimo perfume, a melhor roupa que achamos no nosso guarda-roupa e decidimos ir. Assim fomos. Chegamos primeiro do que qualquer convidado da festa, organizamos tudo e esperamos os convidados chegarem, por volta das 8 horas da noite, começaram a chegar os convidados, com os aperitivos, cervejas, carvões, essas coisas que tem que trazer nas festas atualmente, e o padrasto da irmã do meu namorado trouxe a caixa de som, o que não poderia faltar. Assim, assim foi, curtimos a festa, e por volta das três horas da manhã, decidimos ir embora, pois estávamos muito cansados, exaustos, e no dia seguinte, eu tinha que ir para um compromisso na minha empresa que eu trabalhava na época. E assim fomos, nos despedimos dos convidados. E principalmente demos os parabéns novamente à irmã do meu namorado. Nos abraçamos e fomos embora. Pegamos as nossas motos e decidimos ir embora. E assim fomos. Por volta de umas duas horas andando, percebemos algo estranho, três cachorros encarando a mata fora, nada fazia aqueles cachorros saírem de lá, buzinamos pois eles estavam no meio da rua, eles não obedeciam a buzina da moto. Cozinamos duas, três, quatro vezes e nada, então pedi para que meu namorado espantasse os cachorros lá no meio da rua, pois não poderíamos atropelá-los, os pobres cachorros e assim ele foi, mas para a surpresa dele, ele ficou abismado com o que viu, uma besta de um metro e meio. Dilacerando um dos cachorros que estava encarando ele. A besta tinha olhos vermelhos, grandes mandíbulas, cara de cachorro e pelos negros esbranquiçados. Rapidamente, meu namorado deu um berro. Corre, corre, vá pra moto, corre. E eu sem entender nada, decidi obedecer. Mas para o nosso azar, a besta percebeu a nossa presença. Meu namorado não estava muito perto da fera, mas com o grito, a besta conseguiu ouvir e rapidamente correu atrás dele. Meu namorado, sem ter nada para se defender, correu em minha direção, mandando ir para a moto logo e ligar o motor. Assim o fiz. Mas para o azar dele, a besta conseguiu derrubá-lo. A besta pegou o sapato dele, puxou para trás e o namorado caiu. Por sorte, um caçador que estava indo embora depois das suas caças, ele viu a besta puxando o namorado e deu um tiro pro ar. A besta assustada rapidamente parou de pegar no pé do meu namorado e percebeu a presença do caçador e, furiosamente, pulou em cima do caçador. Por sorte, antes do da fera ferir o caçador, ele deu dois tiros no peito da fera, a fera toda machucada com os tiros, deu um berro tão assustador, que poderia causar arrepios até mesmo nos céticos e ateus, bom a fera correu no mato a fundo e nunca mais ela foi vista no bairro, o caçador nos perguntou se a gente estava bem, perguntamos que sim, mas, meu namorado, com a queda da fera que pegou seu pé e puxou para trás, ele coceu seu tornozelo. O caçador nos ofereceu carona até o hospital próximo dali. E fomos para o hospital. Por sorte, não aconteceu nada de, de grave no pé do meu namorado. Agradecemos novamente ao caçador. E o caçador nos disse. E nunca mais ande por aquelas bandas, pois lá é o terreno do lobisomem e ele mata quem passa por lá. E assim obedecemos, fomos embora do hospital, fomos para casa e decidimos mud se mudar de lá, pois aquele bairro era amaldiçoado pelaquela fera do inferno. Assim fomos, nos mudamos para Santos. E nos arrependemos de ter ido para aquela festa, mas não tínhamos escolha. Era a festa muito importante que nós inauguramos. Mas a gente aprendeu uma lição. Nunca ande numa estrada de terra sozinho à noite. Boa noite.